E aí, mano, beleza? Aqui quem fala é que é pão, mano. E se você achou que eu não ia mais postar vídeo, que ia parar o canal, você achou errado. Porque eu vou continuar Sim, mano. Eu vou continuar assim, velho. E hoje eu tô aqui jogando Roblox, velho. E é o seguinte, esse aqui é um jogo onde você tem que fugir do assassino. Fugir do assassino, que é o nome do jogo. Mano, dá uma sensação assim de medo. Nossa, velho, tá pega mesmo. Então me acompanha então, velho, pra você ver esse jogo que é massa. É sensacional esse jogo, velho. Mano, já começou aqui já, velho o que, o que eu tenho que fazer aqui é só correr né? É só correr do assassino O assassino não, não conseguir me pegar, entendeu? Deixa eu tentar correr pra cá Pra ver se eu não topo com o assassino aqui Se eu topar com o assassino vai ser... Eita Eita Deixa eu passar por aqui pra não ter que... Ter o um prazo Deixa eu topar com ele bem de frente Deixa eu passar pra cá. Eita, quando essa musiquinha começa a tocar Eu já fico, já... Já fica assim, só porque eu medico aqui dentro do assim, velho Que que cê é louco? pra para cá. Deixa eu descer para cá, acho que pega esse aqui, Deixa eu pega esse aqui, pega aqui, que eu posso vender depois aqui no jogo e obter moedas. Eita! Nossa! Nossa! O assassino vem atrás de mim. O assassino vem atrás de mim, mano. Nossa, vai que que é isso? Sai para lá, sai para lá, sai para lá. E tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo, ó. Ele tá aqui embaixo, que viu, ó? Ele tá aqui embaixo. Pegou dois aí embaixo, pegou dois, mano. Deixa eu subir para cá. Eita, é bem, é bem, é bem. Nossa, mano, é bem caramba, mano. É bem. Nossa, mano, tinha uma agonia, tá ligado? Você é louco, mano. Você é louco, velho. Eita, aqui não tem nem saída. Deixa eu sair pra cá, velho. Aqui não tem nem saída, mano. Deixa eu ver aqui, não consigo passar, não. Aqui eu consigo? Eu consigo. Pera aí, deixa eu pegar esse aqui, consigo vender depois. Deixa eu passar aqui. Hum, hum. eita, cadê o assassino hum. ele tá aqui embaixo ó. ele tá aqui embaixo mano. deixa eu ver, eita não, não, não vou descer aí, velho. eu não vou descer aí não vou descer aí mano. eu não vou tentar a sorte eu não vou tentar a sorte nem fudendo deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma espiada só dar uma espiada é nem fudendo que eu vou ir mas peraí, acho que eu consigo. Eita, me fudendo. Caralho, mano. Nossa, velho. Você é louco, vai vir atrás de mim. Me fudi, me fudir geral. Me fudir geral. Nossa senhora. Não, mano, aí não tem saída não, velho. Vem pra cá, vem pra cá e tem saída não. Deixa eu ver, a saída vai abrir em dois minutos. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Dá só espiada, só espiada. Só espiada. Esse carinha aqui colou comigo aqui, velho, que ele não afasta de jeito nenhum. Deixa eu subir aqui. Eu não quero ter que topar de cara com o assassino, né, velho? Eu não quero ter que topar de cara com ele nem fudendo. Deixa eu ver aqui você tá por aqui, por aqui, né? Que não é que é nem sai, não tem. Deixa eu botar pra cá. Deixa eu ver se eu, tenho... Deixa eu, ver se eu consigo salvar alguém aqui embaixo aqui se consigo salvar alguém eita tá subindo tá subindo mano tá subindo velho tá subindo tá subindo mano nossa me fudi geral eita é nossa velho me pegou e morreu me pegou me fudi me fudi vamos aqui é na segunda rodada aqui velho bora ver o que, que, que vai dar aqui agora Tá fugir aqui, ó. o pessoal aqui já. Não vou pra cá tá. Eita, tá assassino aqui, mano. Do meu lado, velho. Nossa, não acredito nisso. Isso fazará é. demais, velho. Não, não acredito, mano. Sai pra lá, velho. Sai pra lá, mano. Não vem atrás de mim não, velho. Nossa, não vem atrás de mim não, mano. Você é louco. Meu Deus do céu, o assassino tá atrás de mim, velho. Eita, consegui fugir, consegui fugir. É. Consegui fugir, consegui hum. fugir. Hum. Nossa, mano, consegui fugir, velho. Não acredito. Hum. Eu não acredito que eu consegui fugir, velho. É, bem de novo. Ah, não acredito, mano. Só pra lá, velho. Consegui dar um drible aqui, velho. Nossa, mano. Quando essa musiquinha começa a tocar assim, forte, quer dizer que o assassino tá perto. Fora que aqui, se você não consegue ver o que tá abaixo, nem o que tá acima. Eita aí, vem de novo aqui, vem de novo. eu sair daqui, não quer ser peito de surpresa, né? Novamente. Ah, eu não acredito, eu não acredito, que vem pra cá. Nossa, tá lá embaixo, tá lá embaixo, nós tá lá embaixo, tá lá embaixo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, véio. tá aqui, tá aqui, tá aqui, sai daqui, tá aqui. Nossa, tá aqui do outro lado, mano. Deixa eu sair daqui pra cá. Eita. Ó, ele tá aqui embaixo, ó. Nossa, muito bem, vai lá, desce. Desce. Desce, desce mais, vai. Desce mais que o assassino te pega, vai. Vai lá. Tem um lugar aqui pra mim subir, mano. Deixa eu ver. Aqui, aqui tem um telhado aqui, velho. Deixa eu passar por aqui. Eita, eita. Hum. Deixa eu ver aqui reto. É. O assassino lá embaixo, o assassino lá embaixo, ó. Pegou lá embaixo. Aí, tá aqui embaixo aqui, mano. Tá aqui embaixo, ó. Fica aqui é de boas, né? Fica aqui, é eu sei que aqui não vai conseguir me pegar mesmo. Será que ele é esconde atrás da moita ali? Será? com isso deve ser. Sai daí, mano. Ele está atrás da moita aí, ó. Acho que o assassino tá aqui, velho. Ó. Atrás dessa moita aqui, ó. Tá, acho que ele está aqui atrás, aqui, mano. Olha lá, olha lá. Ah não, não era no assassino não, achei que era. Deixa eu passar pra cá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Descer pra cá. E aí, meu filho? Beleza? Não hum, vou pra cá nem fudendo. Deixa eu voltar pra, pra onde que eu tava, que é mais seguro. Quando essa musiquinha começa a tocar, mano, me dá assim um, um friozinho na barriga, você não tá nem ligado. Deixa eu subir pra cá. subi pra cá, aí meu filho, que eu não quero ser peito de surpresa, né? Ó, assassinar, lá, assassinar. Lá. Ó, assassinar, ó. Voltou. Assassinar, voltou. Aí eu assassino de novo. Tá embaixo. Tá embaixo. Você subir pra cá, você correr. Nossa! Cai bem onde que eu assassino tava. Vazado aqui. Ele deve estar aqui nesse meio aqui, ó. Eita, tá aqui nesse meio, não falei? Não vai estar tá nesse meio aqui? Quando essa musiquinha começa a tocar, filho, sai fora. Sai fora que é B.O. Deixa eu ver. Ó, tá pra cá, ó. Deixa eu ver. Nesses meio. Deixa eu ver que tá pra cá, ó. Ó lá, ó lá. É bem. Ó lá. Agora eu me fudir, agora eu me fudir, agora eu me fudir. Nossa senhora. Deixa eu vazar. Não quer ser peito de surpresa, né? Deixa eu vazar. Eita. Eita. Eita Nossa, mano, eu consegui me pegar Dei bobeira demais, velho Que merda Consegui Consegui me pegar de novo Deixa eu ver se tem alguma coisa Nossa, que eu tava perto da porta Tava tá perto da porta já, praticamente Parece que eu não vou conseguir passar a... Não acredito que eu não vou conseguir passar, velho Ninguém vai me ajudar, mano Acho que eu vou morrer aqui mesmo é praticamente perto da porta Aí consegui passar mas... Nossa, velho, você é louco Nossa, peguei o bronze Chama, moleque Cara, o cara aqui é ninja, velho cara... Nossa, morri depois Mas morri depois, já tava no acampamento já Isso que aí eu já não... Já não conta. Mas, velho, consegui, velho. Nossa, mano. Você é louco, hein? Mano, é o seguinte. Não vou jogar mais. Isso vai ficar acabando, ficando chato, velho. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Eu fico com Deus. Até o nosso próximo vídeo, tá? Um beijo, um abraço. Fui.